Neste vídeo, vamos perceber e vamos aplicar um display especial um, de um módulo com do Drupal, chamado EVA, ou Entity Views Attachment. Mas para percebermos exatamente qual é o objetivo deste exercício, vamos primeiro analisar as páginas, o que temos para contrastar depois com o resultado final. Neste momento, temos um menu com uh, todas as nossas rubricas, e temos também eh, listados os conteúdos relacionados com cada uma das rubricas. Neste caso estamos a consultar a página Portugal e ao clicar em qualquer uma das notícias o que nós verificamos é que podemos eh, consultar, ler e ver o conteúdo. A ideia é, depois deste, de criar este novo display, conseguirmos não só ver o conteúdo, mas termos uma secção paralela que nos dê alguma informação sobre o autor desse conteúdo, o conteúdo que estiver a ser consultado naquele momento. Neste caso, se repararem, e até aproveitando o que está aqui no topo, nós temos um submitted by e diz-nos que é Carlos Pacheco. Carlos Pacheco, que é este autor e que tem um perfil dentro do nosso sistema, porque... Ele criou este artigo e uh, é também um utilizador de sistema e, neste caso, é, digamos, um editor. Acontece que, neste momento, estas peças de informativas estão separadas. Para aceder ao autor, clicaria aqui, mas não tem a possibilidade de ver de imediato a informação do autor. A ideia é um, criarmos essa secção uh, através do Views e embebê-la no display principal, que é o display que vai albergar uh, essa, essa nova secção de autoria. Vamos ter que ter em atenção que queremos apenas mostrar o autor relacionado com aquela peça de conteúdo e aí vamos ter que usar os contextual filters, mas uh, a pormenores e de, acerca dos pormenores da Views, vemos daqui a pouquinho. Antes, porém, vamos observar então as peças que vamos relacionar. Por um lado, a peça do conteúdo e por outro, o autor do conteúdo. A peça do conteúdo está, uh, desculpem, o autor, está em uh, Configuration, People e Account Settings. Se repararem, em Manage Display, eu tenho a foto, o nome, o, uma pequena biografia, a secção nas quais a pessoa trabalha, as rubricas em que está à vontade e nas quais produz, e também o local de trabalho. Se repararem, Carlos Pacheco tem aqui o seu perfil, efetivamente temos a foto, temos o nome, uma biografia, as secções e o local. Ou seja, é a reprodução exata desta desta ordem e destes elementos que temos aqui listados na, na, na configuração da conta de utilizadores. Por outro lado, e tratando-se de um artigo, de uma entrevista ou de uma reportagem, é preciso não esquecer que temos estes três tipos de content types que estão associados a cada uma das rubricas e que podemos ter Portugal, reportagem, Portugal, entrevista, Portugal, artigo. Estamos a ver, neste caso, o artigo, mas depois todos os outros dois também terão de ser alvo de uma configuração extra. Significa que, para além de mostrarmos estes elementos, que neste momento são visíveis aqui, portanto, o tópico, a parte do body e uh, a imagem, um, para além destes elementos, nós queremos também mostrar uma secção que neste momento não está aqui, portanto, nós não temos aqui a secção autor para mostrar. E é isso que nós vamos criar com o Views. Estamos na no nossa página principal de administração do Views, e vamos criar, e porque queremos informação no output sobre utilizadores, basicamente nós queremos estes dados para embeber na view do conteúdo, o que vamos ter de criar neste momento é uma view não de tipo conteúdo, mas de tipo utilizador. E então, usamos o show users, damos o um nome à nossa view, Editem sempre o nome de máquina, caso estejam a utilizar acentos, que é este o caso. Portanto, o que vamos querer fazer é embeber a uh, secção autor nos artigos, entrevistas e reportagens. Não, não, não criamos nenhum display, uh, nem page, nem blog, vamos simplesmente dar estes dados base de, uh, da nossa view e continuar. Não queremos que os nossos eh, autores sejam listados por, eh, por data de, de criação. Vamos remover este critério. Vamos pôr antes outro critério de ordenação, no caso de haver mais que um autor da mesma, de, da mesma peça. Imaginem que a reportagem foi feita por dois jornalistas. O que vamos usar é simplesmente eh, a, a ordenação por apelido eh, na ordem crescente. Uh, vamos ter em atenção que queremos uh, utilizadores ativos, evidentemente, que estejam no sistema, e uh, em vez de estarmos a criar agora os fields que queremos uh, mostrar, vamos antes utilizar o output já default de, deste utilizador. Basicamente vamos chamar isto para embeber diretamente na View sem termos que estar a selecionar, porque queremos efetivamente mostrar todos estes dados, quando a pessoa estiver a consultar o conteúdo. E então, em vez de fields, vamos usar user, ou seja, vamos renderizar usando o template de user, e user account, porque foi onde nós estivermos e foi onde nós fizemos a configuração das contas. Reparem que o output já é imediatamente outro. Temos aqui todos os nossos colaboradores do MagNews e cada um com a sua ficha e os seus dados. Acontece, porém, que eh, temos agora a necessidade de relacionar eh, o, os autores ao conteúdo. Ou seja, nós queremos que eh, na nossa, no nosso display, quando consultarmos um artigo, só surjam os autores desse artigo e que não apareça a lista toda de autores. Ora, para isso e para podermos utilizar uma relação no contextual filter que faça a ponte entre o conteúdo e o autor desse conteúdo, temos primeiro de criar a relação. E a relação, ela está... Uh, aqui disponível. Se repararem, eu tenho uma relação que liga a minha tabela user base, que é que estou a usar, com o conteúdo uh, desse utilizador. Related content to the user who created uh, Adicionamos esta relação, chamamos-lhe conteúdo e uh, vamos Agora criar o filtro, ou seja, neste momento o que vamos fazer é uh, fazer com que uh, cada, o ID, ou seja, a peça de conteúdo que estiver a ser relacionada vai filtrar e vai ver que autor uh, é que tem que apresentar. Nós vamos usar o ID do próprio conteúdo, é um dos critérios mais comuns para filtrarmos conteúdo. E se vocês repararem, está a utilizar a relação que nós criámos previamente, caso contrário, esta ponte entre o conteúdo e o autor não seria possível. E vamos dar ao Drupal um critério para ele fazer esse filtro e basicamente vamos dizer para ele procurar no URL o ID que é basicamente uh, dizermos-lhe, olha, vai ver qual é o ID do, do, do conteúdo que está a ser consultado e depois tem em atenção e mostra o autor relacionado com esse ID. Uh, ainda não está tudo terminado. Reparem que nós deixámos de receber... Uh, neste caso, uh, inputs, já sabem que a partir do momento em que usamos um contextual filter, uh, deixamos de ter uh, dados, a não ser que utilizemos um argumento, e para utilizarmos, vamos rapidamente aqui uh, utilizar este, sabemos que é um node 56, e o que vamos fazer é passar o 56 na nossa view, que é o ID estiver a ser consultado para ver se ele mostra o autor. E, efetivamente, o que é que ele está a fazer? Está a ir buscar o Carlos Pacheco, porque o Carlos Pacheco é o autor do Note 56. Ou seja, ele apresenta o conteúdo do utilizador, ou seja, apresenta os dados do utilizador, melhor dizendo, a partir desta referência. Ele sabe qual é o autor porque sabe e tem a referência do ID, neste caso somos nós que lhe estamos a dar, mas isto depois na prática, dinamicamente, e à medida que forem consultadas as páginas, ele, o Drupal sabe, por defeito, que é o 56 e apresenta ao Carlos e não apresenta outro autor que não esteja relacionado com esse conteúdo. Falta-nos um passo, que é o criar o nosso display. Reparem que nós tivemos a trabalhar com o um Master e neste momento vamos ter que gerar o EVA o EVA, que basicamente vai permitir embeber a secção uh, do utilizador nos nodes do tipo entrevista, uh, reportagem e artigo. Se repararem, o EVA está a queixar-se e temos logo aqui um erro, porque ele requer uh, a configuração desta secção. E está a pedir para, para que indiquemos a entity type, ou seja, ele quer saber onde é que vai embeber este display. E nós queremos que ele embeba na parte node, ou seja, no type, na entity type node, não queremos em user, nem em taxonomy, nem em command. E vamos ter que lhe dizer que content types, que, que bundles, é que queremos. Queremos no artigo na entrevista e na reportagem. Portanto, são os três que podem e queremos associar a estes três os uh, autores específicos. Aplicamos e a configuração é sempre específica do display, portanto não se aplica ao master. Guardamos e temos então o nosso display pronto a utilizar e já testamos também, sabemos que está a funcionar. Agora, o que é que nos falta fa fazer? Se visitarmos a nossa página de conteúdo, verificamos que já temos aqui o display EVA. Ou seja, para além de podermos consultar o conteúdo, consultamos também um, o autor deste conteúdo em causa. E como é que isso uh, acontece? Se verificarem, se fizerem um refresh, Aqui na parte do display do conteúdo, vão verificar que no, no default o EVA está. Tem aqui um, um, uma secção nova, que é a secção Autor, EVA Field, criada pelo display EVA e que está visível. Guardam e uh, vão repetir a mesma. Digamos, operação para entrevista e para reportagem. O EVA tem que estar visível e já está. E no caso da entrevista também. Significa que agora, e ao clicar em qualquer peça de conteúdo, e vamos, por exemplo, a economia, vamos clicar nesta... Temos o Carlos, novamente, vamos clicar em Cultura para termos outro autor, por exemplo, a Carla Salvado, e temos a autora Carla. Portanto, como estão a ver, o Eva acaba por ser um display bastante prático, porque permite embeber elementos que que são específicos de outro componente de Drupal, mas que possam ter uma relação com aquilo que nós queremos e que estamos a consultar no momento, e nós podemos facilmente embeber conteúdo, utilizando este display. Neste caso, como a Carla é a autora desta peça de conteúdo, nós podemos embeber o seu perfil na, na mesma página do conteúdo criado por ela. E uh, este era, uh, digamos, ou este era o objetivo deste display, está a funcionar e temos então mais uma vez uh, diante de nós uh, a possibilidade de alargarmos, de estendermos e de utilizarmos de uma forma muito proveitosa o Views uh, e tornar muito mais rica a experiência dos utilizadores quando estão uh, a consultar e a ler, neste caso, o nosso jornal Mad News.